Ok E aí Clashers, beleza? A Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, já tá ligado aí Porque tem skin nova no Brawl Stars Talvez as skins mais esperadas por vocês Desde o lançamento Então fica ligado porque vamos falar de novas skins Novo ambiente de Brawl Stars Novos mapas Novas... As coisas que a gente vai encontrar dentro dos mapas Então se liga só, aqui no canal Bruno Clash, começamos! E galera, começamos com ele, o Bo, rapaziada, a skin do Bo Diabólico Que veio lá do Make, né, aquele concurso que vocês podiam participar, mandar aí sua é, skin E quem sabe ganhar e ter a sua skin aqui dentro, galera Então, o Bo Diabólico que veio desse, dessa pegada, tá aí pra vocês Olha os detalhes do Bo Diabólico, tá lindo demais, né, cara? Tá lindo demais, tá bonito pra caramba Olha aí, cara, os detalhes dele Tá animal, cara, eu sou um que vou querer Com certeza Bom, mais detalhes da skin do Bo Diabólico Ela vai custar 150 gemas E ela vai chegar No dia 23 de outubro Tá chegando, hein, rapaziada 23 de outubro, ela está disponível Na loja pra você Por 150 gemas Qual será a próxima skin? Então se liga Zumbibi, é isso mesmo, a Zumbibi que também é uma skin que veio do Make, que é o concurso de skins. Tá aí a Zumbibi vai custar 80 gemas, rapaziada, e vai chegar no dia 27. De outubro, quatro dias depois da, do bo Diabólico, vem a Zumbibi. Olha como ela tá bonita aí, os detalhes dela, a Zumbi tá muito legal. Tem um topetão ali, top. Estourando seu chiclete, é um chicletão. Até o chiclete parece que já é ultrapassado, né? É tipo, já tá zoado, né? Já tá afetado. Olha os detalhes aí do porrete, tá bonito pra caramba. A jaqueta dela tá top. A Zumbibi. Tá bonita demais hein galera, vocês gostaram? Eu acho que gostaram né, porque ela foi escolhida como uma das melhores skins e veio pra dentro do jogo Então 80 gemas dia 27 de outubro, outubro! então bora pra próxima skin A próxima skin é essa, o coach desafiante galera, o coach desafiante tá aqui pra gente ver, olha que da hora que tá essa skin galera, essa skin tá bonita demais Bom, ela vai chegar pra gente No dia 5 de novembro E ela vai ser uma oferta Que vai ter dentro do jogo Onde a gente compra e estimula e ajuda A aumentar a premiação Lá do campeonato mundial Então ela vem ali pra gente dar aquela força E é claro, ela tá linda demais Bom, ela chega no dia 5 de novembro E vai custar pra gente 18,90 18, E a skin do Colt está com você, olha que bonito que ela tá tem aquela jaquetona bonita, topetão do Colt tá de fone, fonão ali de ouvido top, as armas são celulares, você vê que tem dois celulares encaixados nas armas, como se fosse aqueles aquelas armas de laser shot ou laser gun não sei como vocês chamam, mas muito legal, tá muito bonita, dá uma olhada aqui ó, eu pensei que ele tava de barba mas não é não, é, é o cabelo dele mesmo, não é, barba, não é barba não cara, que da hora né que topster, que topster, olha isso aqui que da hora Olha, mano, dá uma olhada Nessa jaqueta, atrás da jaqueta Tem o símbolo, é, tem o logo, né, ali do, mundi do Mundial, que é o troféu do Mundial O troféu do Mundial com as asas Muito bonita Olha a bota dele também, muito legal, muito top Cara, o headset dele tá muito legal Muito top, olha isso, cara, que absurdo É, é como se fosse um jogador aí Jogando o Brawl Stars ali Tá rodando até o símbolo do Brawl Stars ali no celular muito legal, muito top, olha isso, vale a pena hein, rapaziada Essa aqui eu vou comprar com certeza e eu acho que é uma das mais bonitas que eu já vi dentro do jogo Ele tá com uma pochetinha ali de leve, né? O que, que será que ele leva ali, em Carregador? <risos> é, porque não é bala, né? Então pode ser um carregador Muito top, e vocês curtiram aí? Eu curti, rapaziada, então bora pra lá porque essa aqui, ó, chega dia 5 de novembro, 18,90 pra vocês na loja Então, bora pra próxima que é absurda, vamos é isso, a próxima é essa aqui, olha que linda que tá essa skin, a rosa esqueleto Rosa esqueleto tá aí pra vocês, olha que bonita que tá essa skin cara, que da hora Rosa esqueleto vai custar 80 gemas, ela é sazonal, ou seja, vai vir agora, não vai vir mais ali Então, pelo menos não nos outros períodos e 6 de novembro ela chega pra gente, um dia depois do coach desafiante Ah, mas ela vai chegar depois do coach e tal, o Halloween já vai ter acabado Porque é o seguinte, vai ter o desafio do Halloween Então quem ganhar o desafio do Halloween, ganha essa skin de grátis Depois quem não conseguiu, lá no dia 6 de novembro Vai ter a oportunidade de comprar ela por 80 gemas na loja Então se você quiser, você pode até economizar os 80 gemas Tentando ganhar o desafio, e aí você ganha essa skin linda demais Olha que top que ela tá, tá bonita pra caramba Meio mexicana né, uma rosa aí, vestida de dia dos, dia de los muertos, de los muertos de, do México Tá aí pra vocês ó, os detalhes todo bonitão né Cara, a, a máscara dela, a máscara que ela bota quando ela ativa o super Tá linda demais, com aquele cabeção muito top branco Que é aquela de trás, e bravo né, bravo pra caramba Tá lindo demais, tá bonita demais, é a nova skin da Rosa Esqueleto, bacana demais, né, galera? Bom, vamos usar a Rosa Esqueleto aqui, vamos selecionar ela aqui, top demais, olha a animação, olha, ah, mano, na moral, ela tá bonita demais. Bom, a gente vai ver ela aí na prática jogando com ela, mas vocês também estão vendo a música e o ambiente já do palco do Poco, isso mesmo, o palco do Poco É um ambiente novo aí Onde a gente tem aí os detalhes com é, a influência do Halloween, né galera E também do México, Dia dos Mortos então tem muita influência aqui Galera, além disso, nós temos mapas novos Mapas com esse tema do palco do, do pouco E também com algumas coisinhas muito legais E mapas novos mesmo, hein Vamos dar uma olhada, então Aqui, ó, no Amistoso, a gente vem aqui E a gente vai selecionar um mapa novo Pra vocês darem uma olhada Dá uma olhada nesse daqui, galera, ó A gente vem aqui, ó Lá em cima tem os mapas que a gente criou E aqui embaixo a gente começa já a ver Os mapas com o estilo do palco do poe, Isso daqui ó, o margem de erro ó como ele tá ambientalizado, tem aqueles detalhes que eles falaram, que são aquelas coisas que você passa em cima, para em cima, e você se teletransporta pro outro lado, vamos dar uma olhada nele? vamos dar uma olhada nele pra gente ver como vai ser, vamos ver o que acontece passando por cima então, vamos jogar nele, agora e a gente já volta é isso, já estamos aqui no Pique Gema. O palco do pouco tá bonito pra caramba, ó. Ambientalizado já lá. Eu já vou direto ali, não sei se é ali que tem que ir, não sei, eu não conheço muito bem. Hein? Deixa eu ver, é ali? É. Nossa, onde eu fui? Nossa, eu fui pra esquerda, eu nem tinha percebido que eu fui pra esquerda, mano. Ó, já tem. Ah, tem um tempo pra poder se teletransportar de novo, como o da na mola, né? Que a gente utiliza. Esse aqui é, de, é só de saída, será? Deixa eu ver. Deixa eu ver se é só de saída. Ah, não. Nossa, eu fui... Ah, o verde vai pro verde O azul vai pro azul Então eu consegui ir pra trás ali, hein Consegui acertar, é, chegar Por trás ali, dá pra até fazer uma pressão, ó Olha que beleza, você viu? A gente conseguiu garantir as gemas Utilizando até a pressão Opa, ó, vou, vou utilizar meu super, ó Coloquei ali a minha cabeça, nossa, mano Que bonita, mano, vocês viram ali os detalhes? Caramba, tá bonito pra caramba Tá bonito demais, vamos lá então Ah, quase, quase, quase, quase Vamos ver, vamos ver, ó, tá ali, ó A rosa, minha minha parente ali, tá de buenas Vamos soltar aqui nosso matinho E aí a gente bota de novo aqui, ó Deixa, peraí, isso aí, isso daí, isso daí Beleza, opa Ó, botei de novo minha cabeça ali, ó Você é louco, superzão, olha que bonito Nossa, tá louco, tá bonita demais, cara Tá bonita demais, não tem o que falar Opa, opa, opa Nossa, quase, quase, quase, quase Mas consegui levar ali, hein, consegui levar ali também A panca, acabou me pegando Mas foi top, hein, foi top Deixa eu soltar mais um mato aqui. E vamos utilizando aí os teletransportes também. Que legal, isso daqui vai dar uma dinâmica diferenciada no jogo, hein? Quero só ver como vai ser isso daqui, hein? Ó, levamos ali o coach. Levamos o coach. Opa, Ai, ah, quase, quase caí. Quase que eu fiquei, quer dizer. Vamos lá, vamos Ih, deixou derrubar ali, mano. Deixou derrubar ali. Bom, vamos lá, vamos bater aqui, ó. Pra poder levar as gemas, pegar as gemas aqui de boas. E sabe o que dá pra fazer? Olha que doideira. Dá um ligue, dá um ligue. Dá, um dá pra você... Ludibriar o seu adversário Você fica aqui, ó O cara tá vindo lá, eles vão vindo doido ali pra tentar fazer alguma coisa Você vai e só teletransporta Lá pro outro lado E aí você consegue até voltar se quiser Se você conseguir ali, dá até pra você voltar ó. Dá até pra pegar aqui também ó. E aí GG, você consegue ludibriar O seu adversário Top demais, né rapaziada? Deixa eu mostrar pra vocês mais alguns mapas Além do Pig Gema, naquele mapa que a gente mostrou agora, tem também o Reviravolta no Roubo Olha que legal também o mapa do Reviravolta no Roubo, ambientalizado também já com o Palco do Poco Tem também o Caça Estrelas Campos de Tiro, que tá aqui, ele foi só modificado pro formato de, do Palco do Poco, tá top também, bonitão e a gente tem mais, galera, dá uma olhada. Tem ainda o Salto Súbito, também utilizando aquela, aquela ideia do que a gente falou agora da, do teletransporte, né? Então, cada um transporta pra frente, pra trás e tal. Dá pra usar eles. Tem também ali, no Futebral não tem, mas no Encurralado também não. Mas aqui no Zona Estratégica, a gente tem alguns mapas legais demais, ó. Dá uma olhada, o Bate Cabeça. Bate Cabeça ali tem mapa novo, modificado ali, é o modo o modo ambientalizado, né, no palco do Poco, diferentão, muito legal pra gente poder jogar nele também. Além dele, do bate-cabeça, temos também o anel de fogo, olha que legal, o mapa aqui muito bacana também. Tem também o besouros brigões, tá aqui, ó, besouros brigões também, muito legal, galera, muito top mesmo, hein. Vamos jogar aqui então agora, só pra fechar bonito, vamos jogar mais um mapa aqui no palco do Poco, Vamos aqui no campo de tiro, não, não, no campo de tiro não, nós vamos no no salto súbito, salto súbito que eu quero jogar aqui nele também E vamos ver como vai ser, então bora partir. É isso, já estamos aqui no caça estrelas, no salto súbito e agora eu vim de coach, hein, a skin do coach Zera do Mundial Nossa, como tá bonito, deixa eu ver a interação, nossa, tá top, hein, tá bonito, hein, tá bonito Ah, já caí, ali, acabei caindo mais, vamos que vamos, vamos ver se a gente consegue subir e ajudar a mostrar também o, a questão do do teletransporte, né? Também, que é muito importante também. Opa, opa. opa. Ai, peguei, peguei, peguei. Boa. Ai, peguei também lá embaixo, boa. Ai, não, eu ajudei a pegar, né? Na verdade. Boa, bom demais também. Tamo junto. 10x8, hein, pra eles. Vamos, vamos lá, vamos virar isso aqui, rapaziada. Vamos lá. Ah, não pegou. Escapou e ainda me levou. Fii da mãe, fii da mãe. Vamos lá que nós vamos virar isso aqui, hein? Tô com meu super ali, tô só esperando, hein? 12-8 pra eles. Ó, oh, ó. Oh. Tem que ficar esperto aqui, ó. Tem que ficar esperto aqui, ó. Oh, caraca! O mano ali veio com tudo, hein? Levei, levei. Levamos, boa. Beleza. Tem que dar aquela recuperada aqui, senão dá ruim. Vamos ver ali. 13, 15, 13 e 15. Vocês viram que o bot tá mais, mais espertão, mais ligeirão? É, rapaziada Ó, vamos tentar levar ali Levei, le levei? Não, nossa Não levou? Caramba, mas foi Como é que não levou isso aqui, cara? Que isso, hein? Vamos esperar ali, ó Vamos tentar aproveitar, deixa eu ver Opa, vamos lá ajudar o Bo Ai, acabou, vem aqui, vem aqui, Botzão. Vem aqui, Botzão. Boa, levamos ali, hein, levamos ali Bom, um 19, 17, passamos E agora é aquela questão, hein Tem que levar ali Ah, levou lá embaixo Pra quê? Agora tem que levar aqui, ó. agora tem que levar aqui, boa, 22, 20, estamos na fita, estamos bem na fita, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, levei, boa, 25, 25, opa, ai, não pode perder, nossa, 29, 26, meu Deus do céu, que treta, 29, 29, empatou mas olha, vocês viram que o bot, os bots estão mais fortes? É, eu percebi isso também, rapaziada O bicho tá pegando ali com os bots, mano Bom, muito top, gostaram aí? A nova skin do Colt, rapaziada Tá bonito demais, hein? Dá uma olhada como tá na tela de abertura O Coltzão, olha como tá bonito, mano Você tá louco, olha os detalhes, caramba Cara, é, é, as três que saíram As quatro que saíram são muito bonitas eu não sei nem dizer qual que é a mais bonita de todas Mas uma coisa eu sei Eu vou querer elas, rapaziada Então não tem jeito Bom, é isso, rapaziada Sneak peek de hoje Os novos mapas Ambiente Skins Preços Quando chega tudo isso pra vocês Galera, gostaram? Eu gostei demais Mas, ó Algo me diz que tem mais novidades pra chegar, hein, galera Então tem que ficar ligeiro, rapaziada Se você não se inscreveu no canal Essa é a hora de se inscrever E, é claro, deixa o seu like, rapaziada Então é isso, manos Tamo junto, volto daqui a qualquer momentinho. Um abraço, falhou e fui!